Tem um manual. O quê? Não, mentira. Rapaziada, barulho de porta. Onde? Rapaz... Ô, <risos> oh, meu Deus. Já? Sim, tio. Vamos para essa portinha, tio. Pelo amor de Deus, hein? Porta... o <risos> que que tá abrindo a porta ali? Pelo amor de Deus, hein, tio. Ó, oh, vamos parar. Ô, oh, cartãozinho, hein? Cartãozinho curto, hein, tio. Rapaziada, o caverninho não tem essa visão infragrega infra não, hein? Onde é que pega esse negócio, tio? Lá em Sorocaba. Olha, ele só tem o madeirinho, tio. O madeirinho nem tá equipado ainda, hein, tio. Pelo amor de Deus, hein? Olha, tá equipado, sim. Madeirinho tá equipado. É. É uma coisa positiva. Rapaziada, a gente precisa de achar. O quê? E aí? Rapaziada, no... onde é que veio. Onde é que acha esse, esse visão? Oh meu Deus, tá. Até... Ele tá batendo na porra. Ah. O quê? <risos> Oba! Ô mãe! Peraí, Rapaziada! Grande! Ô oh, mãe! Peludo! <risos> Branco! <risos> Rapaziada! Ah, meu Deus! Ah, rapaziada, ferrou de jogo. Com preta só tá com quatro balas. Beleza? Primeiramente, o cara não morre. Se regenera. O caverninha não tem a visão grega que precisa pra matar o cara. O cara tá aqui beijando nós dentro das ralinhas, sabia, tio. Escuto... É, você escutou o barulho? Oh, vamos parar de gracinha, de um bico da escada. Ah, não, não, não, não, não. Nossa, é. que seus olhos. Corre, Leon! Olha, Leon. Onde é que é esse binóculos do amor, tio? Não quero lembrar não. E aí, tio, onde é que tá o binóculos? Ah? Rapaziada, o jogo não deu binóculos não, hein? Vai tomar no caneco. Você fora, tio. Ô oh, meu Deus, é pode, tio. Corre, o tio é bento, hein? O tio é bento. Vai. Rapaziada, não tem binóculos não, hein? E aí, tio? cara.. Outro? Que? Não, é, mentira. <risos> o meu primo. <risos> oh meu Deus, o Vanderlei tá ali. É o quê? Tem uma caixinha aqui, tio. Quebra isso aí, caverninha pra ver o Pô. Pois é, não adianta, tio. Não adianta, pistolador. Qualquer arma não é capaz. Tio tem que pegar um negocinho especial. Ó, primeiro você pica o zóio. Ó, você pica o zóio, ele não curte. Beleza, a gente passa de Deu pra passar correndo. É uma coisa importante, hein, tio. a gente pegou um o cartão, hein. O cartão abre a porta do aborde O cara tá na cola, Tá no respiramento do. Altamente no cangote do caverninho aqui, hein. Ó. Abrimos. Ô, oh, meu Deus do céu, abrimos. Rapaziada, é, já tá rolando uma formiga altamente gigante aqui, ela tá se mexendo na impressão minha tio. Para de se mexer aí tio. Impressão tua tio, impressão tua. Beleza rapaziada, o caverninha, não achou o binóculos do amor hein. Não. Vamos se ligar que sem esse binóculos do amor não tem como matar os tiozinhos tio. Oh meu deus do céu. Se inscreve aí tio. Ó, oh, tá rolando uma coisinha aqui dentro aí. Completamente congelado é. e não abre. Ô oh, Leon, força aí, Leon, pelo amor de Deus e mostra seus músculos pra nós. Ô, oh, Leon. Tranquilo. Rapaziada, tá rolando aqui altamente um recrutamento de amor, hein? Ó, você é louco, gente. Ó, também os bonequinhos aqui, ó. Francielson, Jonathan, Lirindalbus, Cleitinho, Mateuzinho e o Yuri Franklin. Ó, o Yuri Franklin é grande, forte hein, tio. Nossa senhora, hein? Olha o tamanho da mão do cara. Você é louco. Um abraço desse aí é mortal, tio. É mais ou menos um abraço do Sassi Pererê, nível 18. Beleza, rapaziada, já pegamos todas as munições da sala. Oh meu, Não, portinha não, hein Vamos para de gracinha, hein De novo? Ixi Oh, meu Deus Se entrar o um Hit Ellerson daquele de novo ali dentro Já era, tio Ó oh. Rapaziada, você mete o cartão Porque ele vira no nível 3 Ó, amarelo, tipo. Pronto, já fizemos o cartão mais forte, hein Desligamos Rapaziada, tá ali Achamos, tio É ali que tá o binoculador Vamos entrar nesse binoculador ali E a gente vai poder destruir esses locks, hein Ó, oh. ó, oh, o Leon já cheirou, tio, ó oh. Cheira, Leon. Isso, Lilo. Fala pro caverninho, Isso. Vamos cuidar tudo, hein? Pelo amor de Deus, precisando de cada single plantinha dessas daí, entendeu? Tipo? Qualquer uma é bem-vinda à baleta do Lilo. Pelo amor de Deus, hein? A porta foi fechada. Beleza, tá de boa. O quê, tio? Ó, oh, balada. Se liga, tio. Ó. Oh. Oh, meu Deus! Pai, agora a gente vai testar binoculador agora, tio. Ó, oh. já, já combina aqui com. Meu pinto! Tá aqui, ó, ó, ó. Combinou Nelson. Rap? Beleza, já tem uma visão ultravioleta, Que merda! Tem que estar ligado, hein, tio? O cara é rápido, hein? O quê? Já tá dentro? Vale isso, Leon? O que é o negócio, tio? Se vira aí, tio. Ih, Leon, você vai fazer o quê? Ó, oh, tá rolando altas hemorroidas no cara aqui, tio. Beleza, tem três chances, Leon. Ó, oh. ó, oh, explodiu dois. Vai aparecer um, tá, perninha? Não. Oh, Peraí, Leon, acerta esse negócio aí. Acertou, hein, tio. Está tá mentindo, hein, tio. Bom cair, hein? Ó. Oh. E aí, tio? Ô, oh, Leon, e agora? Vai fazer... Oh, já caiu? Morreu? Rapaziada, mais ou menos assim, Pelo amor de Deus, hein, jogo? Você tá pelo hein, tio? Deixa pelo menos 15 mil pra nós aí, hein? 5 mil, tá bom, tá, tá... Tá mais ou menos bom. Que legal! Tranquilo, rapaziada. Pegamos o cartão nível 3 e o binoculador, que é altamente importante pra essa parte do jogo. Ó, vem pra trocar ideia. Pode vir respirando. Cadê o tiozinho? Oh, meu Deus Você vem cá, Vem! Ei, franquinho, ó, esse bunda, ó, a bundinha dele, tio, ele malha, malha a perna, malha a bíceps, Olha tríceps ó a bundinha murcha tio. mucha eu vou malhar direito, hein? Vira. Não quero. Ô oh, tiozinho, você vai virar não. oh meu Deus! Vira aí pra nós, tio. Beleza, tranquilo. O que acontece? Só tem três tiozinho, ó. Um, tá perninha, a perninha Ah, oh, meu Deus, aí vem hein, tio? Ó, oh, eu preciso tio. a perninha que troca ideia. Caberninha, troca ideia. Rapaziada, já acalmou aí, tio. O caberinho tava alta, altamente preocupado com esses tiozinhos aí, hein, tio? Ô, meu Deus, sei esse binoculador aqui, hein? Cagão. Vamos se ligar com o Van Damme. Não curte. E o Checknor, menos ainda. Mais cagão ainda. Como é que é? Ô, oh, meu Deus, como é que é, tio? Já. Outro primo Frank, hein? Ó, tá vendo o braço do tio? Beleza, ó, ó. Um já foi. Beleza. Tá de boa. É bom você ficar esperto, hein, tio. Ó, ó. Já arrancou logo essa beterraba do seu ombro aqui, hein? Dois toques, ó. Aí, ah, é, é bom você ficar esperto, tio. Mas gra... é bom que os caras pelo menos têm dinheiro, ó. Vai deixar um dia com caverninha aqui? Ó. Barra de ouro. Vai brincar com esses caras aí, tio. É... Barra de ouro. Beleza. Rapaziada, tem uma maleta aqui. Se você não se importa, a caverninha vai abrir, pegar essas Meradelson e voltar para esse corredor aqui. É por aí! Rapaziada, tá rolando uma treta ainda maior aqui dentro. Tio. Ó. Vamos inserir o cartão. Eu adoro inserir cartão. Beleza. Rapaziada, tá rolando um espaço aqui hein? Ó. Como é que é o negócio? Rapaziada, passos de desconhecido O que você tem que fazer, tio. Já tá ligado, né? Ó, 13 balinhas de escopeta. Não like que tio, vamos pegar essa munição dele. Depois a gente vende pro tipo, tiozinho do Paraguai. É aqui dentro tio. ó, vamos ficar esperto aí. Beleza, vamos, vamos jogar um PlayStation aqui com o tiozinho. Ó, ó, é tipo aquelas, tá ligado aquelas, aquelas maquininhas de pegar ursinho. Mais ou menos parecido, tio. Ó, você tira o seu brinquedinho aqui. Ó, esse logo tá andando, ó. Ó, ó. ó. Não. ó meu. Pera aí, tio. Para de andar, hein. Ó, tiozinho, não curtiu não, hein. Peraí, aí, tio. Ele se mexe, hein. Aí agachou, agachou. Agachou já era, tio. Ó. Agachado aqui, o caberninho adora, tio. Os, os agachamentos, ó. Bicões. Ó. Máquina do ursinho, ó. Ah, filme um já foi. Beleza, só pegar o brinde, tio. tá? Tá lá embaixo da maquinetas. Rapaziada, é, esses do arco caverninho aldeia. Ô, meu Deus. O cara foi escondido com esses arquinhos aqui, hein? Altamente pilantra, hein? Vamos se ligar, hein? Ó. Oh. Maquinha. Ô, oh, meu Deus, pegou não, hein? Quero mesmo pegar, tio, ó. Oh. Ó, oh, Isurzinho pra nós. Rapaziada, pera, peraí, peraí, os caras da tá ficando nariz, narisco, hein? Oh, os caras saíram fora, tio. Coisa... Não dá nada, tio. Abre a portinha e vamos ver. Rapaz, tem duas portas, hein, tio. E aí? Ô, oh, meu Deus, vem aqui dentro. Rapaziada, tem dois, hein? Ó. Oh. Dois! Vou, vou, vamos dar uma brincada com a Arminha, tipo, ó, oh, meu Deus. Só faz 5 de. Peraí. Não fale 5 assim comigo, pelo amor de Deus, hein? Ó. Oh. Oh. Não fale 5 assim mil, pelo amor de Deus, hein? Tranquilo, rapaziada. A partir desse momento, já jogamos o nosso PlayStation. Lá embaixo deve rolar umas paradinhas melhor. Vamos se ligar, hein? Ó, deixa eu ter uma plantinha aqui, o Gabriel já viu, ó. Oh. Isso, ó. Oh. Isso aí. Olhinho, oh, aí. tá do outro lado, hein, Vamos se ligar, hein? Oh. Dá uma voltinha aqui, Plantex, tranquilo. Então a portinha aqui, é o que tem de momento. Sim. Rapaziada, arminha nesse momento, nada engraçado. cabernet tem pouca munição de escobreta, hein. É sim. Quando acabar a munição de tio, é bom ficar ligado, hein. Plantinha amarela, hein tio, ó, bom sinal. Tá ligado na casca de maracujá, hein, ó, já mistura aqui. Pô, tio, não, não você. Combine, Nelson, Vap. Tranquilo, o que que acontece agora? Vamos checar os armários, hein? Ó, cadê os armários do amor? Não tô lembrado, não. Tava rolando... Aqui, tio. Esses armarinhos aqui são altamente, ó, ó. Ceguinho. É só isso, hein, tio. Não tem mais nada. Não, nadinha. Beleza. Vamos checar aqui como que eram é os nossos documentos. Um punhado de registros. Nada útil aqui. O Leon tá ligado vai sair fora então, tio. É nóis. Daquele jeito, Rapaziada, Fazer rolando os passos aqui, hein? Ó, ó. Como é que é o negócio? Me, calma aí, tiozinha, calma. O Leon está chegando. Rapaziada, altamente dois, tiozinhos ali. Nice. O que acontece quando eles estão em formação de quadrilha? Já tá ligado no procedimento, né, tio? Ó, ó. Fire in the road, tio. ó. Ah. Beleza tio, o que que aconteceu? Será que tem que facar esses gordos? Eu tenho certeza que não. Mas só para isso que é espertinho tio, ó. Mata a Ashley também para largar esse trouxa, para de gritar. <risos> olha não deu muito certo, hein! Ó. O quê? É olha, hein, tio, ó. vai Zoinho, dói da mesma tio, ó. Tem como um brincar desse trouxa? Rapaziada, o não faz muito... O que tio? Nossa Senhora, ainda Vai assim? Maratonista mesmo? Rapaziada, esse cara é altamente profissional de cabecinha, hein! Ó! É só o Zain tio, tem que ser dentro do Zain. Você lembra o procedimento do zoinho, né? Dá o Zain ó, ó, ó. O que, tio? Oh, que isso, hein? Sprint? Nossa senhora, todo explorado dentro do seu zain. Pois é, a barriga do cara é tão grande que esconde a cabeça. Você é louco, cachoeira. Pera aí, tiozinho, vamos, vamos ficar esperto, hein? Ó, aqui no curumim dele, ó. Ô, oh, meu, o curumim também não explode, hein? Ô, oh, você tá brincando? Nossa! Você é louco, tio. Zain. Zói. Mas o zoinho atualmente prova de bala. Rapaziada, vamos acertar no, no, no giroflex dele. Pronto, acertou o giroflex, ele ah, já era, desistiu. Pô, meu, é um cara pobre, hein? Os caras tão pobres nesse nível aqui. Rapaz, vamos trocar ideia com essa Ashley aqui. Preciso do cartão de acesso. E aí, tio? Ah. Rapaziada, má notícia. Não temos o cartão de acesso. Talvez não tenha a mínima noção de onde que tá. Vamos se ligar no mapa, hein? Beleza, o que que acontece, tem uma porta à nossa direita aqui, a gente tem que continuar, pegar o cartão grego e voltar para essa trouxa aí. O que que acontece, vamos continuar o caminho grego aqui, tio, ó. Portinha, vá. Meu, já? Vai? Nossa senhora, tio. Espaziada, esquece a arminha, tio. Ô, oh, vai tentar de arminha ainda. Ó, band aqui. Especialmente esse daqui. Nossa, desgraçado Cadê? E aí? Já tem outra já, ó, ó. ó. Pera aí, pera aí, desiste com essas flechas curta, pelo amor de Deus O que? Bicho? Não <risos> A Agora pode ser que dá pra pegar o cheios de army Ó, ó, oh, oh. bicho em pilantra aqui, ó oh. Ai, gente Ó, que Vamos se ligar essa perninha, pô Vamos se ligar na perninha Vamos se ligar nas perninhas Olha, na, nada engraçado. Oh, meu Deus. E aí? Nossa, ele quer bater mesmo, hein, tio? o oh, zoinho aí, zoinho. Volta pra nós. Que que conta? Puliu. É, é aí. Fazer a bica, esse zoinho dele, ó. Pronto. Pronto. Acabou. Pabllo, já, já tá bicando o rim. E aí? É má sinal e bom sinal. A boa é que a gente tem dois maracujá turbo, tio. A gente pode combinar ainda com mais uma cedreira. Ó, ó. Não tem como, não. Ah, mas não tem como. Mas beleza, a gente bica essa daqui mesmo, ó. ó. Já, já deu uma melhorada no rim e aumentou a vida suprema do União. O que acontece? De Várias escadas sempre tem coisa, tio. Ah, meu Deus. Todos os residentes têm, hein? Vamos ligar. Você não tem não, tio. Aqui, tio, ó. Apaziada. Resident Evil. Tem escada grega que dá para entrar. Vai ter item. Pode ir lá, tio. Vai pelo caverninho. Beleza. O que, que acontece? Vamos carregar essas portas aqui, hein? Altamente sinistra elas, hein? Ó, tem duas. Cabreirão. É essa aqui, ó. Vai ter um cartão grego aqui, ó, ó É uma bela mentira Será que será que? Ó Pois é, já tá cartão grego, tipo Ô, melhor o tiozinho Pois é, esse parece um nível um pouco mais supremo que o outro Ixi Que tem uns espinhos altamente grego Eita, fudido Olha, se ele abrir essa porta aqui já tá de cara comigo, né? Mais ou menos isso é que é o negócio Não tô lembrado não Olha, o cara tá afundando perto, hein Coi, Onde é que tá o tio? <risos> é, vale isso? O que? Ô mãe! Rapaziada, vale isso? Claro que vale isso! Claro que vale! Rapaziada, é, o cara espetou, tio. Sem reverência, sem. Assim, abriu a porta e espetou. <risos> Au! Vale? Ô vale. oh, meu Deus do céu, hein? O jogo tá ficando pilantra, hein? Ó, que será o cara de ser trouxa, tio. Vai fazer isso com o Leon? Tio. Vai fazer isso com oh, o Leon? Pois é, errei. Não foi engraçado. Ó, o último lock aqui em cima, hein? Ó. Rapaziada, até mais um, hein? O Caverninha viu nas costas do cara, tio. E aí, como é pega as costas? Na mãozinha. Caverninha. Aí, velho. É. Ó. Vai explodir. Oh, meu Deus do céu. Mas é, esse cara é altamente pilantra o cartão, voando de dentro dos olhos do Leon. ó. Oh, pegou o cartão do, Abazen, do Amazon. Oh, meu, Amazon, como é que é o negócio? Beleza. Voltando a Ashley, trouxa. Vamos, vape. Beleza, rapaziada. A gente volta lá e altamente tiramos a Ashley daquele buraco grego, hein? Filha do presidente altamente presa. Não é nada engraçado, hein? Oh, meu, é formação de quadrilha assim? Nossa, acertou no peru do oh, Leo. Oh, meu Deus, segunda faixa, hein? Rapaziada. <risos> Os caras estavam altamente armados ali. Oh, meu Deus, eu meu que fazer outra combinação grega. Fazer esse gameplay não foi legal. Mas é o que tem. Oh, meu Deus do céu. E aí? Ó, Joinho. Joinho. O cara tá de capacete ainda mais, hein? Tio? Só, só para te avisar, tio. Ó. Oh, oh. oh, meu Deus do céu. Ó. Oh. Bichinho. Bloquinho. Outro bichinho. E aí, tiozinho? Boa. Boa. Ai, tá de boi, tio! Acabei de com o bico correndo, tio! Oh, meu Deus, vai mexer com ele! Vai mexer com ele! Quaseada! Tem mais, tio, ó! Dá o um binóculo dele, ó. ó! Pegou o binóculo, hein, tio! Vamos explodir esse binóculo cego! Eu não tinha feito isso, porque fica trabalhando no meu corpo! Quaseada, vamos esperar! O cara não tem o terreno, não, hein! Pilantras! Munição de Rifferson! Tranquilo! Pai, tem uma granada aqui, ó. Ó, oh, ceguinho ainda, hein. Que maneiro, Rapaz, agora simplesmente chegamos ao local. Era aqui, né? Correto. Sim! Portinha grega vira à esquerda? Correto. Automaticamente, sim. Vai, Leon, abre a porta. Abre! Ô, oh, Leon! Abre aí, Leon. Rapaz, levaram a mina, tio. Ah, tá aí, tio. Tá aí de boa. Oh, e yeah. ok. Come on.